Fala apostador, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análises, dicas e também vou deixar no final deste vídeo o meu palpite único para o concurso 1966 da Lotofácil. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, e é muito importante que você deixe seu like, pois, além de ajudar o canal a trazer mais vídeos como este, reza a lenda, que quem deixa o like no vídeo acerta os 14 pontos.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 Nesta primeira linha vamos apostar na dezena 02, acreditando no seu bom momento. Ainda nessa linha vamos apostar na dezena 03, que não saiu no último concurso, mas é sempre uma dezena muito forte, basta olharmos acima onde ela saiu com muita frequência. E vamos apostar também na dezena 04 que saiu no último concurso e deve estar saindo novamente. Deixamos de fora então nesta linha a dezena 01, que não costuma sair três vezes seguidas. E a dezena 05, que saiu nos últimos três concursos, mas sabemos que ela é uma dezena bem ausente, olhando os últimos concursos. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Nessa linha nossas escolhidas foram as dezenas 07, 09 e 10. A dezena 07 está com um atraso de quatro concursos sem ser sorteada, o que deixa ela ainda mais forte para o concurso 1966. A dezena 09 é sempre uma dezena frequente, e como ela não saiu no último concurso se torna também uma dezena forte. E ainda vamos seguir acreditando na dezena 10 para esta linha, ela saiu nos últimos 3 concursos, porém ela pode sair ainda mais vezes, de acordo com seu padrão, se olharmos os últimos concursos, ela saiu 6 vezes, seguidas do concurso 1949 ao 1954, então vamos acreditar que ela repita esse padrão. Deixamos de fora a dezena 06, porque ela se mostra bem irregular, bem difícil de achar um padrão. E também deixamos de fora a dezena 08, que vem falhando muito ultimamente, e não deve aparecer nesse concurso. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Nessa linha vamos acreditar apenas nas dezenas 13 e 15. A dezena 13, saiu seis vezes seguidas e depois ficou de fora do concurso passado, acreditando que ela retome a sequência e vamos apostar nela. E estamos apostando também na dezena 15, se olharmos os últimos dez concursos, ela ficou de fora de apenas dois, então sua frequência está muito alta e não devemos deixar de fora de nossos jogos. Tiramos de nosso jogo então a dezena 11, que somente olhando os 20 concursos passados saiu muito pouco, ficando por duas vezes 4 concursos seguidos sem ser sorteada. Tiramos também dos jogos a dezena 12, que vem de uma sequência que não corresponde com seu padrão. E ainda tiramos a dezena 14, que apesar de ter uma frequência boa, sempre costuma ficar dois concursos seguidos sem aparecer. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Nessa linha estamos acreditando ainda nas dezenas 16, 18, 19 e 20. Perceba que a dezena 16 saiu em uma sequência grande nos concursos acima, e estamos acreditando que ela retome essa sequência. Temos ainda a dezena 18, que não sai a dois concursos e pode estar aparecendo no concurso 1966. Vamos apostar na dezena 19, que saiu nos últimos dois concursos e tem muita chance de sair novamente. E também estamos apostando na dezena 20, que está com uma frequência extremamente alta, e não pode ficar de fora de nossos jogos. Então excluímos nessa linha somente a dezena 17, que é com certeza a dezena mais ausente da linha e ficou de fora diversas vezes por 13 até 4 concursos consecutivos. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos apostar nas dezenas 22, 23 e 25. A dezena 22 saiu no último concurso e deve sair novamente pela sua alta frequência. A dezena 23, pode repetir sua sequência de sair em 6 concursos seguidos, então também é uma boa dezena. E a dezena 25, já se mostrou sendo uma dezena forte, saindo por 4 concursos seguidos, então vai ser uma boa aposta. Deixamos de fora então as dezenas 21 e 24. Repare que em diversas vezes, olhando os últimos 20 concursos, a dezena 21 saiu em um concurso e falhou no outro, então como ela saiu no último, vamos acreditar que ela fale neste.